E aí rapaziada, hoje eu vou fazer uma negociação, uma atlete muito foda, eu vou enviar essa M4, essa WP e uma faquinha muito linda que tá valendo atualmente. 545 na Steam, mas o valor sobe e desce, eu já vi ela 599 Olha a mulher não manda é em mim, mulher só em casa, eu chego na balada. E-mail, Nark, Pix Nelson, arroba gmail.com, esse é o e-mail. Ok. Júnior César de Paula. Silva. E agora, Silva isso. Pronto, vamos ver agora, finalizando. Transferência, Pix. Pix enviado? Cadê? Foi, foi enviado com sucesso dessa vez. Beleza, Pix enviado, itens enviado. É isso, mano. Só, só deixa chega a notificação aqui. É, chega aí. É. Vou botar aqui para compartilhar também. Chegou realmente é o que... Pix aqui. Chegou Rodrigo. Aqui. Chegou o Pix, mano. E a coisa certa é se fazer, ah. tá ligado? Em uma negociação é realmente cumprir com a palavra, né? Então, receba. Com certeza. Sim, um Valeu. presente. <risos> realizar a proposta. Eu confirmo no celular aqui e chega pra tu, mano. Simples. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou confirmar aqui. Confirmar a proposta. Aqui, aqui já, é, é, já deu o um sininho aqui. Já fez um uh. som aqui no Só meu. Só aceita a proposta, tá aqui. ó Você ofereceu, aí você aceita... Os itens vai ser enviado para você. O Pata, M4 Redragão Dragão e, e a, a navalha enferrujada, né? Beleza, vamos lá, aceitar. Aí, chegou na íntegra, velho. GG. Ela tá com um pouco de desgaste, tá? mas tá e bom. Red Dragão e a navalha. Ai, mano. Linda. GG. Melhor servidor no Discord para vender skins, caixas, facas e muito mais. E receber pix instantâneo pelas suas vendas. Ou venha comprar skins anunciadas no servidor NARC, com o melhor preço. Link na descrição.